Fala família TW, tudo bem? Iniciando hoje mais um vídeo para o canal e hoje eu quis trazer algo diferente para vocês. O que é esse diferente? Eu vou trazer um guia para você que quer ser um trader financiado, tá pessoal? Você que deseja ser aprovado em alguma mesa proprietária, só que existem alguns pré-requisitos que você já tem que estar tá atento sobre isso, tá pessoal? Se você não está atento, dificilmente você vai conseguir ser realmente um trader financiado. Um pré-requisito que muitas pessoas subestimam é conheça bem as regras das mesas proprietárias. Se você não conhece as regras, não sabe como é que funciona drawdown, não sabe quais são os riscos máximos da mesa, não sabe quais são os tipos de estratégia que você pode ou não usar, qual é o tipo de robô que você pode ou não usar, cara, isso dificulta, isso dificulta ainda mais pelo simples fato de caso você seja aprovado, você depois vai ser aprovado. Então todo o seu tempo, energia, dedicação vai de água abaixo. Então conheça bem a mesa proprietária que você está operando, tá? Outro ponto para você que quer ser um trader financiado. Cara, por favor, só pense em ser um trader financiado depois que você acessar todas as playlists que estão aí na descrição onde eu falo sobre todas as mesas e eu tiro todas as dúvidas. Então, lembre-se disso. Outro ponto, aprenda a negociar. Tem gente que quer ser financiado e nunca negociou na vida ou muitas das vezes está algum tempo no mercado mas não tem nenhum tipo de consistência. Eu entendo que existe HFT, existe robô, existe tudo isso, tudo isso é válido, eu sou a favor do HFT, eu sou a favor de robô, mas as mesas não são, isso não muda o fato de eu querer ter uma facilidade de aprovação, não muda o fato da mesa permitir ou não, vocês precisam entender isso, seria maravilha se eu não precisasse fazer teste de primeira e segunda fase para ser aprovado, cara, seria extremamente perfeito mas a realidade não é essa, uma boa mesa uma mesa que realmente vai me pagar ela não vai deixar eu aprovar nas duas fases com tanta facilidade, por quê? porque ela quer trader competente na mesa se a mesa quisesse HFT ela pegava os milhões dela e comprava um mano, me diga se não é verdade tá faça uma boa gestão de risco, sem um bom plano de risco, você não vai passar em nenhuma mesa, cara, se você não tem uma gestão de risco alinhada, limites de perda, mano, já era eu entendo você não ter limites de ganho. Eu particularmente não tenho limite de ganho semanal. Mas tem, tem situações onde a gente tem que botar um pé no acelerador, diminuir lotes, etc. Vamos supor. Vamos supor que você está um teste na mesa, seja na MyForexFound, Found, FTMO ou qualquer outra mesa proprietária, ProForex Found, First Class, não importa. E você está lá e a meta é para fazer, vamos supor que a meta seja 10%. E aí você faz na, nos primeiros três dias da semana 5%. Você pega 3 dias de loss, de ganho seguido. Cara, eu particularmente botava o pé no acelerador, diminuía lote. Pô, já tô com 5%. Pô, já tô com... De 5, no mínimo eu tô com 50% da meta. E aí o que é que eu faço depois? Espero vir aquela sequência de loss, aquela época difícil. Quando começar a voltar pra época boa, aí eu, eu volto pra quantidade de lote normal. Ou seja, eu ganhei com lotes normal, diminuí, esperei a sequência de loss e depois aumentei lote de novo. Não depois da sequência de loss, mas quando eu recuperei a sequência de loss, aí eu entendo que o mercado está melhor e aí eu vou adiante. Outro ponto que muitas pessoas subestimam, e muitas pessoas até não têm um conhecimento devido para isso e eu até entendo, é o quê? Por favor, desenvolva a sua própria estratégia de negociação. Eu sei que você opera Smart Money, eu sei que talvez você opera análise técnica, eu sei que talvez você opera o método TWC ou ICT. Cara, você precisa entender o seguinte... A estratégia de negociação, ela consiste em você entender o ponto de entrada e saída, concorda? Pronto. Depois que você tem esse ponto, você entendeu o gerenciamento específico, concorda? Ponto. Então, quando você já tem uma estratégia, quando você já tem uma gestão, quando você já tem um, um time para entrar nisso, você já tem uma estratégia de negociação. Então, não necessariamente você precisa colocar um rótulo dentro de você. Eu sou trader de smart money. Você tem o um conceito de Smart Money, você tem o um conceito do método TWC de gestão avançada, você tem um conceito de, de, de outra coisa aqui e você inclui e cria sua própria estratégia. Normalmente, traders que eu vejo sacando grandes valores, eles têm a própria estratégia. Ah, tem aquele cara ali que operou Smart Money, mas ele auxilia o Smart Money com notícia. O cara que opera o método TWC, ele, ele auxilia o método TWC com suporte à resistência, ou com notícia, ou com alguma outra coisa que a pessoa tem de preferência. Você entende? Pode pegar os cases de sucesso, de traders que realmente ganham dinheiro com mesa proprietária. Todos eles têm alguma coisa diferente, ele não estão na mesma na mesma reta que todo mundo. Agora, Jonathan, como é que eu posso validar isso aí? Cara, o conselho que eu dou para você é que após você desenvolver sua estratégia, você tenha alguma forma de, de ter métrica sobre ela. métricas de drawdown. Drawdown é importante, pessoal. Vamos supor que você vai fazer um teste mesmo e a sua estratégia tenha 15% de drawdown. Cara, dificilmente você vai passar na mesa, desculpa, dificilmente, entendeu? E às vezes o cara tem 15%, 15 de drawdown, mas a estratégia dele com 15% de drawdown faz 100% do capital. O que é que você faz? Você diminui em 10 a quantidade de lotes, vamos supor que com um lote você tenha 15% de drawdown, mas você faça 100% do capital, então você vai operar com 0.01%, fazer 1,5% de drawdown e 10% de meta. Você está entendendo? Você tem que criar é, é, caminhos que permitam você bater meta sem bater drawdown. Drawdown é a métrica que vai dizer que você não está preparado. E utilizem em FGMO, ela tem uma possibilidade de você é, operar lá, é, com as metas bem claras, utilize o torneio da The Trader, cara, o torneio ali você consegue, não pelo sentido de querer ser top 1, não, mas pelo sentido de você conseguir bater suas metas, você vai entender como é que funciona o servidor deles, como é a derrapagem, como é o spread, o torneio serve para isso, tá pessoal? Agora se você deseja ser um trader financiado e você está tendo dificuldades, por exemplo, Jonathan, eu me encaixo com todas essas informações que você me passou, porém a minha estratégia não é consistente. Eu não sei um gerenciamento avançado para passar e nem para se manter em mesa. Eu não tenho contato com pessoas que realmente são financiadas, por exemplo, eu, tá? Essa pessoa não tem contato. Então, o que eu vou recomendar para você é o quê? Uma mentoria. Você pode fazer mentoria com qualquer outra pessoa. Não precisa ser comigo. Mas se você quiser fazer comigo, tá o link aí na descrição. Eu passo toda a minha metodologia completa. Ela é única, pessoal. Ela é única. Não vai para minha mentoria achando que eu vou te ensinar para esse édito besteirinha não. Agora, John, eu moro fora do Brasil, ou eu, eu moro até no Brasil mesmo. Cara, não se preocupe. O horário é personalizado e individual, tá? Você não vai estar em um grupo de 500 pessoas pedindo autorização para falar, não. Você vai falar comigo diretamente. Eu prezo pela qualidade e pela organização dos nossos horários, tá? Aí você vai aprender uma nova estratégia, um novo método de, de execução, é, uma estratégia que já é validada que provavelmente vai te dar mais chance de você ser aprovado em mesa e principalmente se manter lá e escalar. E você vai aprender com uma pessoa que já tá dentro das mesas, tá? Eu sei que tem muita gente aí vendendo um curso, seja lá o que for, a pessoa não tá nem dentro da mesa, a pessoa nem opera na mesa, a pessoa não entende nada da mesa. Mano, me dá até estresse ouvir isso aí. Mas brincadeiras à parte, meu canal tem tudo gratuito, tudo que você pode aprender sobre mesa, você tem aqui. Eu sou especialista no assunto, sou financiado o que eu puder te ajudar, eu aqui, tá? Uma coisa que muita gente subestima é a paciência, cara. Ser um trader financiado, você não vai conseguir do dia para noite. Se tem alguém vendendo curso para você, dizendo que em 20, em dois, em cinco dias vai te ajudar a ser um trader financiado, ele está mentindo para você. É, existe uma pequena parcela de pessoas que vão realmente conseguir isso e essa pessoa vai utilizar essa pequena parcela como case de sucesso. E essa é a verdade, pessoal. Então, assim, tenha paciência, tá? Independente do que você faça, tenha paciência. Por quê? Porque o, o, o detalhe não é o que você está fazendo agora, é aonde você quer chegar, mas o que você está fazendo agora vai direcionar você até lá. Então, se você está cometendo erros, corrijam, entendeu? Se você vê que a estratégia, o curso, a mentoria que você fez não está se adaptando a você, corrija, vá para outra, vá para outro ritmo. Essa forma de se readaptar que vai fazer com que você chegue nesse seu objetivo, que é ser um trader financiado. Eu tinha metas muito claras para 2022, cara, eu ultrapassei essas metas. Mas também eu coloquei outros objetivos, eu fiz outros negócios, eu fiz outras coisas. Não se ingesse, não que não cria um rótulo sobre você. Vá além da expectativa, busque objetivos. Ser trader financiado, pessoal, vai muito além de você aprovar uma conta. tá? Vai muito além, porque você tem que manter ela, você tem que escalar ela, você tem que diversificar entre mesas para você não ser um escravo de uma mesa. Entendeu, pessoal? Então, trabalhem da forma correta, às vezes pode ser mais difícil, mas faça isso o mais rápido possível se você quiser ter grandes objetivos. Pessoal, eu peço para você se inscrever no canal, dar um like, entra na nossa comunidade, eu vou dar mais uma dica, faça network, na nossa comunidade você consegue fazer isso. Você sabia que se você é um trader financiado, certificado em alguma mesa, você consegue estar dentro de um grupo específico de pessoas que já são financiadas na comunidade? Então, eu tenho um grupo, dois na verdade agora, no WhatsApp, só de trader financiado. O assunto lá é experiências, se a mesa está pagando... É, e outras coisas. A pessoa faz network e se vira, né? Quando você faz network com a pessoa, você pode aprender a estratégia da pessoa, se a pessoa quiser te passar, e você passa a pessoa também. Então, assim, dá pra criar amizade. Tem pessoa lá que sacou 20, 30, 100k, e aí você vai entrar em contato com a pessoa e fala assim, pô, você conseguiu sacar 20k? O cara, não, eu consegui. Aí você já tem na mente o quê? Pô, então os meus 5k vai cair. <risos> aí chega outro trade e fala assim, não, eu saquei 50 pô, você já fica mais animado. Então, está do lado de pessoas que realmente têm capacidade, que realmente estão ganhando, faz parte. Mas, pô, você é um iniciante, o que é que eu faço? Pô, entra no grupo da comunidade também de iniciante. Tem uma comunidade específica só para iniciante. Tem tem pessoas experientes lá? Tem pessoas que vão tirar suas dúvidas? Tem. Eu e vários outros, entendeu? Então, não deixe de participar, não deixe de fazer network, não deixe de criar vínculos, porque você vai saber informações. Você sabia que através do meu grupo, você não consegue tomar golpe na internet? É só você pegar o arroba do Instagram, daquele cara que está tá te enchendo de anúncio e manda no meu grupo e fala bem assim, esse cara aqui, o que ele promete, ele realmente faz? Muita gente vai falar se faz ou não. E normalmente quem vai falar é quem comprou um serviço daquela pessoa. Então isso evita você cair em golpe de HFT, golpe de robô, golpe de, de cursozinho chato, golpe de, de grandes pessoas aí, né? Então assim, lembre-se disso, lembre-se disso, a comunidade tá ali pra te ajudar.